Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Helena, do mundo do steel frame. Hoje eu tô aqui com o meu querido Francisco, que é especialista em montagem de steel frame. Vocês já conheceram um especialista? Se não, lhe apresento. Francisco! Francisco, conta pra mim há quanto tempo você trabalha com drywall? É, drywall, eu estou trabalhando com drywall praticamente uns seis anos, seis, sete anos. E aí você começou a trabalhar com Steel Framer? Aí depois disso, eu, é, em relação a drywall, que já é parecido com o Steel, eu comecei a gostar do Steel, comecei a conversar com vários amigos, gostei, comecei a montar e já estou nisso há uns três, quatro anos. E aí, você acha que é mais fácil, mais difícil? O que, que você acha? Cara, em relação ao drywall, o mais fácil não é, entendeu? <risos> Mas só que principalmente a parte de acabamento. O acabamento interno ou externo? O acabamento externo. Externo é mais complicado. Mais complicado porque tem que ficar 100% por conta que vai pegar sol, chuva. Nós estamos tá fazendo uma casa aqui no Mendanha. Ah, é. O, a gente tá vendo aqui uma obra de uma aqui, futura casa, né? Uma futura casa no Mendanha. É um cliente que está iniciando, foi eu que apresentei o sistema para ele, que ele não conhecia. Ah, então ele não conhecia o estilo não Frame? Não conhecia o estilo aí E foi como é que, que você convenceu ele? Conta para mim. Foi através de um amigo que já sabia do meu trabalho, já conhecia meu trabalho. Viu com o irmão dele que queria fazer uma casa também. Aí me indicou para o Johnny. Aí ele entrou em contato comigo, eu apresentei o sistema, levei ele na Jeep Center. Chegou lá, conheceu tudo, o sistema, como funcionava, deram todo o suporte para ele. Ele gostou e agora estamos aí. E tá montando a casa? Já tá os perfis, como vocês podem ver, já tá tudo preparado, já tá tudo montado. Amanhã vou iniciar a instalação. Começar a botar os painéis em pé. Começar a instalar. Começar a instalar e prova provavelmente na terça-feira. Tudo em pé. Já vai estar tá pronto para chapeamento completo. Ih, que legal. E conta aí, só tá você e mais uma pessoa? Só eu e mais um. Dois dias pra montar todos os painéis. É muito rápido, viu? Tem gente que não acredita que é tão rápido. É, bem rápido. E quanto tempo você acha que você vai acabar a casa toda dele? Conta pra mim. Ah, provavelmente uns 15 dias, mais ou menos. Você acha que já vai estar toda prontinha? 15 dias, mais ou menos. Viu? 15, 20 dias. E tem gente que não acredita que o steel frame é rápido, né? Muito rápido. Qual a sua experiência nesses 6, 7 anos que você já tá trabalhando, é uma obra que dura pra sempre? Cara, de acordo com pesquisa, análise... É uma obra nova, entendeu? É coisas novas, não está muito conhecido ainda no Brasil. No exterior já tem muito tempo, já foi comprovado, dura bastante. Em relação à alvenaria. E o que, e fica que você uma coisa sente? mais moderna. Você faria a sua casa de steel frame? Aí eu futuramente tô pensando em fazer pra minha coroa, viu? <risos> pra sua coroa? Para pra minha coroa. Lá no Nordeste. <risos> lá no Nordeste? Isso, vou E fazer é bom pra que ela. você bota aquele tratamento EIFES. O Francisco faz Eifes também, não faz? Com certeza. Faz Eifes, fica super fresquinho, né? Bom, demais. Eu vou fazer pra ela. Tô só esperando as coisas se ajustarem. Vou comprar o, os materiais por aqui mesmo ah. e mandar pra lá eu mesmo construir do jeito que ela quer. Ah, que maravilha! Maravilha, isso vai ser muito bom. E você acha que o Johnny está gostando? Cara, no começo, como é um sistema novo, ele não conhecia praticamente nada. Foi pesquisando, pesquisando e tá gostando. A gente vai fazer essa casa praticamente pra servir de mostruário, de demonstração, pra ele ver como que fica finalizada. E dependendo de como ficar, que vai ficar boa com certeza, ele vai expandir isso, entendeu? Vai fazer mais casas e vai pegar o segmento, entendeu? E vai daqui ser bom tempo, pra todo mundo, né? Com certeza. E o Jones, ele não é da construção civil? Não, não. Ele é da área de marinheiro. É marinheiro e <risos> e estamos nessa. E você vê, né? Se um cara que é marinheiro gostou do sistema, como é que arquiteto e engenheiro não gosta Com certeza. Todo mundo certeza. tem que gostar. Mas todo mundo tem que investir, gente. Não é, <risos> não é uma coisa que vai ficar... Mais barato de calvendo ali. Mas em relação é, a valores, vai ficar praticamente a mesma coisa, mas você vai ganhar em custo, benefício, em limpeza, em desperdício, que não tem praticamente... Em tempo é praticamente, de obra. Em tempo de execução. E isso aí, cara. E, e vamos pra frente. Vamos que vamos e vamos ganhar muita área aí no Brasil em relação a isso. Força no steel frame, né, Francisco? Tamo junto. Tchau, gente. Valeu, Obrigada. 10%. Beijão. <risos>